Bande Guru Padodandam Bhakta Bindu Samanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nitanando Sauditam Si Nanda Nanda Nangbandiradhika Dayam Gopijano Samayutam Binda Vanu vancha kalpataru vishu kipasindu bevachu patita anang pavuni bhavishna bibyo namo namaha mukham karoti vacha alang pangum langhet girim yat kipatam hang bandhe parama anandam adavam brinda hoy tu siddhe hoy piyavoy kesu Shnavakti bhakti pade devi satva tvai namo namah -na nara ncha iva narottama Deving sara svati tato jayo mudire sankirtane kishno katho pudeshe gauri ya patrasya brakasa necha sadhanurakta guru bhakti yokta bhakti Pramodaksh Jagodvarun Deyam Sada Paribhavang Namavish to hum padam siva virinchanutam saranyam De tha ti hum bonutava Bande maha purushote Yat pa de palavanakachandam Vispura-jita-kima-pigapa-vadusva-dar-se se purna nurāgara sasāgara Sri Krishna-Caitanya-prabhu-nitā-nanda Sri-advaita-gadādhara-siva-sādi-hi-gaura-bhakta-binda Sri advaita gadādhara gaura bhakta sri krishna caitanya prabhu nitā Sri Advaita Gada Dharasiva Sadhi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare Ajanulam mitabhujau kanukaha budhatu, shankirtanai kapitaru kamala yotaksho, vishambharo dijavaro jugadhar mapaalo, bande jagatriya karo karuna avtaru, hari krishna hari krishna, krishna krishna hari hari hare ram hare ram ram ram, ram hare hare namami gange tava pankajam sura surair vandito dibbaroopam muksin muktin chotadasinam Bhavan sadanaranam, nasada naranam Ganga taranga ramani ajata Gauri nirantara bibushi tovam avagam bhajavishanatham Bhagisa Jasso Badane Lakshmir Jasracha Bhakshasi Jasya Pam Bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hari, naivat mano, Prabhu purno, naivat mano, Prabhu purno, manam jana davidso coruno vinheite, jati jati jano bhagvate vidadhita manam. Tachat mane pratimukosha jata mukhusri. Naivat mano Manam jana da vidusho koruno vineite. Jadijadijano bhagavate vidadhi tamanam. Tachat mane Gaudiya Gostipati. Shri Sri Sridha Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru Guru Nós somos uh, uma, Nossa entidade é, uma, é um átomo de consciência Nós somos infinitesimais, nós somos minúsculos E O Senhor é o infinito então, como uma alma condicionada pode se relacionar com o Senhor Supremo? As divas são muito pequenas. Elas são uma partícula de consciência minúscula, e o Senhor é o infinito. Ele Harirupa Ananta. Ele é a forma divina do infinito nesta condição. Como é possível que uma alma condicionada se relacione com o Senhor Supremo? Essa é a questão principal. Está é escrito no Gita, em diferentes Shastras, em diferentes Puranas, em manuscritos, que é essa Chit-atma, que a ponta do fio de um cabelo dividido por centenas de milhares de vezes, Cada uma dessas partes, se você dividir ainda, esse é o tamanho da alma. Ou seja, a alma é menor que um vírus, que uma bactéria. Essa é a nossa condição real. Então, como podemos nos relacionar com o Senhor Supremo? O que significa fazer bhajana? O que significa adorar Krishna? Nos relacionar com ele. E como é possível, então, para algo que é... é infinitesimal, a menor partícula que existe, se relacionar com o infinito, com o todo. Então, todos os, os manuscritos afirmam que o Senhor Supremo é Vibhu Chaitanya. Ele é a fonte de todas essas almas, a fonte das consciências. Chaitanya é a consciência. Todo o nityavastu, toda a realidade transcendental uhum. é, é originária do Senhor Supremo. O Senhor Supremo é a fonte de tudo, o controlador de tudo e o salvador de tudo. E a alma pode sobreviver através do serviço. Porque as almas vêm do Senhor Supremo, as divas vêm do Senhor Supremo. Está explicado isso no Gita, o Senhor Supremo nos informa sobre isso. A diva é eterna, só que ela viaja ininterruptamente pelo o universo material. Então, neste caso, existe um ponto seguro, que em todos os mundos infinitos, todas as almas estão sob o controle do Senhor Supremo. No Bhagavatam também está escrito isso. O Senhor é o super controlador, Ele é o controlador absoluto de todas as almas, de tudo que existe. Então, como criar uma relação doce com o Senhor Supremo? Deve haver um ajustamento apropriado para que nós sintamos essa relação com o Senhor Supremo porque algo gigantesco vem diante de nós. Nós conseguimos só enxergar um ponto parcial. Se algo gigantesco, qualquer coisa que seja de forma gigantesca, que venha bem perto de nós, meus olhos vão conseguir enxergar somente uma porção local desta, desse objeto gigantesco, não é? Isso é natural. Mas se esse objeto for longe, longe, longe, longe, que eu não possa vê-lo mais, eu não consiga mais enxergar esse objeto. Então, dessa maneira, como eu vou poder enxergar esse objeto? Então, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como nos ajustar, como nos relacionar com o Senhor Supremo? Para Bhaktisiddhanta dá o exemplo do Sol. O Sol. Você seja, sabemos ou não sabemos coisas sobre o Sol. Segundo a ciência atual, diz, é, é dito que o, o sol é um milhão e quatrocentas mil 14, é 1, 400, vezes maior que a Terra, segundo a ciência atual. Então, onde está o sol? O sol está lá, mas ele é tão pequeno, ele parece um tamanho da minha mão. Se o Semi-Deus do Sol chegar perto demais de nós, se o semi do, se do Sol vier na metade do caminho, se ele se aproximar pela metade do caminho, tudo aqui pegaria fogo. Tudo aqui pegaria fogo, porque existe uma fusão, e uma, uma fissão, acho, não sei, em português, nuclear acontecendo dentro do sol. Então, é, o sol tem uma temperatura elevadíssima perto da terra. Então, se alguém vier, se o sol vier perto demais de nós, nós vamos pegar fogo. Se ele for longe demais, nós, não, nós vamos congelar aqui. O sol nos dá a vida sem o sol. Não há vida na terra, então é um arranjo do Senhor Supremo. Prestar reverências e ter gratidão ao Senhor Supremo. Oh, Ó Senhor, você coloca o sol numa posição do mundo material, do nosso plano material numa posição que nós não morremos. Se o sol não nascesse durante três dias, tudo isso aqui viraria um bloco de gelo. Então, que arranjo excelente nos é dado pelo Senhor Supremo, o Senhor Supremo coloca a órbita do sol numa, numa distância tal que todos os seres vivos podem se ajustar com essa temperatura perfeita. Da mesma maneira, nós temos que encontrar uma relação perfeita, uma atmosfera, uma distância uma medida perfeita entre nós e o Senhor Supremo, mas enquanto nós expressarmos falso ego, nós não podemos nos ajustar com o Senhor Supremo. Ainda que não seja possível para a alma condicionada se conectar com o Senhor Supremo, impossível para o infinitesimal se relacionar com o todo, com o infinito. Mas é o Senhor Supremo quem nos concede essa graça. Mesmo sendo impossível nos relacionarmos com o Senhor Supremo, pois Ele é o infinito. Mas Ele, pessoalmente, nos concede esta possibilidade para que a alma condicionada possa entrar em contato com Ele. É o Senhor que arranja isso. Ele arquiteta isso. De outra maneira, nós não poderíamos entrar em contato com Ele. Então, propositalmente, o Senhor, deliberadamente, nos concede uma, a graça de nos relacionarmos com Ele, de, de, de brincarmos com Ele, de amarmos o Senhor Supremo. Mas aqui, onde nós estamos, onde Ele está? Onde está o infinito? Nós não podemos encontrá-Lo aqui, não é? Então, o Senhor Supremo, ou melhor, o Supremo na forma de Balarama. O Balarama, na forma do Gurudeva, se manifesta do mundo transcendental. Para este propósito, por este propósito, eles sabem que a alma condicionada não pode alcançá-lo. Então, o Vaishnava puro, ele vem do mundo transcendental até nós, para nos ajudar, para nos, entre, para, para nos ajudar a entrar em contato com o Senhor Supremo. Não teríamos outra solução. Por isso, o Senhor faz esse arranjo. E o arranjo é assim. O Guru vai aceitar aqueles que são favoráveis e os ajuda a entrar em contato com a superconsciência divina, com o Absoluto. Dessa maneira, existe esse, esse ajuste dulcíssimo, esse doce, essa doce relação entre nós e o Senhor Supremo. Porque o Vaishnava. O Guru dos Pés de Lótus está entre nós e o Senhor Supremo. Sem o Guru, nós não podemos alcançar uh, Shri Krishna Bhagavan. Então, entre eu e o Guru, entre eu, perdão, entre eu e Krishna existe o Guru. Então, nós vamos observar tudo. Nós não temos a capacidade de enxergar o mundo transcendental no nosso estágio. Mas depois da Diksha, nós deveríamos des esquecer a visão material. Porque a Diksha significa Divya Darshan, a visão perfeita, a visão auspiciosa, a visão abençoada. Então como é possível que eu tenha pessoas que tenham tomado Diksha 30 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás e não tenham não uma visão transcendental? A minha visão está limitada ao que é de pedra, ao que é de madeira, ao sangue, ao osso, à carne. Que estranho isso. Hein? Eu tomei Diksha 30 anos atrás, mas mesmo assim eu estou vendo a somente a matéria. Que tipo de, de, de, de, de, de Diksha eu tomei, que tipo de bhajana eu estou fazendo, que tipo de vida, de, de, de prática espiritual de adoração eu estou fazendo. Qual é o problema? Enquanto eu estiver focado na matéria, enquanto os anartas estiverem em nosso coração, nós não vamos conseguir enxergar a verdade eterna. Nós não podemos começar a vida espiritual sem anartas. E por que então nós não nos, tornarmos, não de, não nos tornamos sinceros e nos esforçamos a cortar todos os anartas para começar, para começar a adorar o Senhor Supremo? Se nós pudermos começar o Haribhajana, hoje, amanhã, nós alcançamos. Mas nós nunca começamos, porque nós precisamos cortar os anartas, Nós devemos ter coragem e humildade para cortar os nossos defeitos. Aprender através do Harikata, do exemplo perfeito dos Vaishnavas. Então, Maharaja explicou que, numa fase inicial, nós fazemos Bhajana E depois nós entramos dentro de Sadhana Bhakti. Então, Bhajana é a prática a é, adoração, é, digamos, é um ensaio dessa adoração, mas nós temos que alcançar sadhana bhakti, ou seja, a prática da devoção. Quando você começa a sadhana bhakti, você consegue sentir um gosto do Harinama. E você fecha os olhos e canta os santos nomes. Isso significa que você começou sadhana bhakti. Qualquer um, Qualquer um. Se alguém já começou o sadhana bhakti, mas a partir desse momento, alguém pode sentir o gosto do harinama, do harikata. E desse ponto, você começa a avançar. Então, nós devemos entender algo específico, que o guru dos pés de lótus, o que alcança a perfeição, ele é um meio transparente, ele é um meio transcendental através do qual eu posso ver o que é o que. Eu posso entender o bem e o mal, o que é a realidade. Eu posso alcançar a realidade transcendental. Então eu devo ver tudo através do Guru Pada Padma. Essa é a regra. O Vaishnava puro se torna a lente através da qual nós enxergamos a realidade. Se o, se o discípulo jogar Mas, fora o guru para tentar olhar com seus próprios olhos, ele vai perder essa conexão. Ah, deixa eu ver que Siddhanta está aqui, o que está que aqui no sul da Índia, no norte da Índia. Se você quiser ver com olhos materiais, você vai ser trapaceado. Nenhum pai pode te proteger, nenhum sábio poderá te proteger. Nós conhecemos milhares de, de exemplos da nossa sociedade, aqueles que ignoram o Guru Vaishnavas nunca vão conseguir enxergar a realidade transcendental. Então, nós temos que enxergar através dos olhos do Guru. Você pensa que o Senhor Supremo tem alguma insatisfação? Que o Guru e que os Vaishnavas so têm alguma insatisfação some, e que eles queiram alguma coisa material de você? Você acha? Você acha que o Senhor tem algum tipo de insatisfação escondida? Ó, oh, o Senhor é Purna vasto. Purna significa completo em si mesmo. O Senhor não pode ser insatisfeito, é impossível. Mas. A, a excelência do Senhor Supremo e do Vaishnava, da misericórdia deles, é nos dar a oportunidade de serviço. Ele diz sim, me dê a sua energia, me dê seu serviço. Devolva isso para mim. Então Prahlada Maharaj vai falar diante de Deva, Ele diz, ó oh, Senhor, você não precisa de nada. Uh, pra Maharaj vai dizer, você não precisa de nada. Mas necessariamente por conta da tua eh, gigantesca infinita misericórdia você vem até nós na forma de gurudeva na forma da deidade na forma do dama na forma do nome do nama dos santos nomes na forma da prachada eu devo honrar a prachada da mesma maneira que eu honro o senhor supremo não é que o senhor supremo seja uma coisa e a prachada seja diferente eu devo honrar a prachada como eu honro a deidade Nada, nem 0,0001 milímetro menos do que você honra o Senhor você Supremo. Você deve se lembrar, no dia que você esquecer, você vai convidar de você vai convidar o semideus do karma. Você tem que oferecer o mesmo respeito para o Guru, o que você oferece para o Senhor Supremo. Até mais. O mesmo é, é, é, é o quê? Se você pode respeitar o Guru, o Guru Pada Padma, o Vaishnava dos Pés de Lótus, você tem que se lembrar que você tem que respeitá-lo tanto quanto você respeita o Senhor Supremo, ou, more, ou mais do que você respeita o Senhor Supremo. Por quê? Porque o Guru é o único meio com o qual eu posso entrar em contato com o Senhor Supremo. Quem pode me pegar pessoalmente e me levar até o Senhor Supremo? O Guru que faz isso. O Senhor não vai fazer isso diretamente. Então, nós temos que avaliar esse, essa grande misericórdia do Vaishnava. Muito bem, este verso que para lá da pronuncia diz, ó oh, Senhor, você está sempre auto -satisfeito. você não sente nenhuma, nenhuma gota de insatisfação, você está sempre pleno e satisfeito. Mas por conta da sua misericórdia sem causa, você nos dá a oportunidade. Sim, sim, me sirva. Olha, minha Deidade está lá, me sirva. Essa é a misericórdia de Krishna, o Senhor vem na forma do Guru, o Senhor faz isso de propósito. Não há nenhuma insatisfação no coração do Senhor Supremo, ele é purnavasto, ele é a realidade completa e autossatisfeita, ele é a personificação da felicidade eterna. Então, amanhã nós vamos falar um pouco sobre o desaparecimento de Guru Babaji Maharaj. Hoje nós vamos falar sobre o Parikrama mais uma vez. Então, pela definição do Shastra, dos manuscritos, nós descobrimos que o Senhor é não menos do que o Senhor Supremo. Acharya Mamvijayata. Saiba que eu venho na forma do acharya. Mas mesmo assim, existe a tinta e a beda-beda-tattva. Você tem que se lembrar que existe uma diferença na igualdade. As pessoas prestam reverências para você, eles oferecem flores para você, Krishna, guirlandas eles oferecem. E o senhor ri e diz, tá bom, me dê, me dê. Ele não precisa de nada. O senhor ri e diz, ok, me dê, o que você quer me dar? Para te ajudar, o senhor aceita tudo isso. Pralad Maharaj, revela esse ponto. Com qual sentimento, com qual emoção você vai diante do Guru dos Vaishnava do Senhor Supremo? Você vai receber o mesmo em troca. Você não entende? Como no espelho, quando você olha Parece. o seu rosto, o que, que você vê? O que você mostra, você vê. O espelho não vai dizer algo extraordinário que não está lá. O que você é, você vai ver. Hum? A sua forma Pior material, você vai ver. O, o espelho não vai melhorar você ou piorar você. Se você estiver triste, você vai se ver triste. Se você estiver feliz, e limpinho e puro, você vai se ver. Olha, da mesma maneira você vê no Senhor Supremo, a sua pureza, o seu cansaço. Hum. Você vai, Bhakti vai refletir o que você dá para o Senhor, assim como as pessoas veem o próprio rosto no espelho. Da mesma maneira, é, aqueles que vêm diante de você, recebem de volta o que, você, o que eles oferecem a você. Se eles vêm com luxúria, eles vão receber luxúria. Se eles vêm com amor, eles vão receber amor. Qualquer tipo de humor que você demonstrar, de sentimento que você demonstra ao Senhor Supremo, enquanto você faz Bhakti, assim você vai receber de volta para o Senhor Supremo. Naiva Atmano, Prahurayam Nijalavukurno, Manam Janada Vidusokaruno, Binite, Jad Yad Janam Bhagavate Vidaditamanam, Tachatmane Patimukhasya Jatham, a mesma coisa, no Vedanta também está escrito isso. Que o que você demonstra para Krishna, você recebe dele. Então, você tem que tomar cuidado da maneira com a qual você faz seu seva. Se você for fazer o parikrama, qualquer serviço, cantar os santos nomes, tudo você deve pensar que é seva. Você não tem que pensar que você faz coisas materiais. Com o humor de servir Krishna, você deve agir. Uma visão transcendental, você deve servir. Então, nós estávamos discutindo sobre como atravessar Vrindavana, como nós podemos caminhar por Vrindavana, fazer o parikrama de Vrindavana, com o sentimento de que hoje ou amanhã nós vamos poder encontrar com o Senhor Supremo. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. De todas as qualidades do Senhor, Ele tem toda a misericórdia. Ele, é, ele gosta de servir seu devoto, esse é o ponto vital de todas as qualidades do Senhor. Ele tem Bhakta Vatsa. ele quer servir o seu servo, ele tem amor é, pelo seu devoto. Ele diz, esse é o meu devoto, ele é meu devoto, está escrito assim? Eu sou controlado pelos meus devotos puros, está escrito. Oh, mas você é o Senhor Supremo. Sim, mas mesmo assim, eu sou automaticamente controlado pelos devotos puros. Isso está no Srimad Bhagavatam. Nós vamos discutir esse verso amanhã. Então, o Senhor é incontrolável. Ninguém pode controlar o Senhor. Ninguém pode controlar o Senhor. Não existe um doutor que possa controlar o Senhor. Mas ele mesmo pessoalmente declara: Eu sou controlado pelo meu devoto. E se é o Siddhanta Vichara, essa é a conclusão filosófica apresentada nos Vedas, então nós temos que fazer o parikrama sabendo que se. Ah, adorar no Can Senhor como nos ensina o Vaishnava, nós alcançaremos este encontro com o Senhor então Maharaj está falando de uma localidade na qual Indra desceu né, e empunhou o, o trovão, o raio para acionar as chuvas de devastação contra Vrindavana então Maharaj agora está falando de um templo que foi feito 300 ou mais anos atrás e que agora foi recentemente restaurado. Então, nós explicamos que essa estrada que conecta a Matura até Kama e vai até Lohagara, é um local no Rajasthan, é uma estrada longuíssima, pois o Rajasthan é longe de Uttar Pradesh, onde fica Vrindavan. Né? quando você sai desta vila de barrede Gaon, dessa vila onde Indra veio e empunhou o trovão, você vai encontrar uma estrada principal. Você tem que caminhar por ali uma longa distância. Se você caminhar ali com o um coração fresco, cantando os santos nomes, você vai encontrar um local chamado Paramadhora. Você vai passar por muitos lagos por ali. Mas, a localidade principal é Paramadura, nessa mesma direção. Então, Maharaj está percorrendo, nestas aulas, o Parikrama de Vrindavana. Então, primeiro, você tem que ir até Dig. Dig é uma cidade. Dig. Dig. Dig. Dig. É uma cidade pela qual você deve passar para ir para Kamavan. Kamavan é uma floresta de Vrindavana. Então, todas as palavras que terminam com Van são florestas de Vrindavana, ou florestas nos arredores. Então, ali existe um templo de Lakshman Ji Maharaj, um templo de Lakshman e de Urmila a esposa de Lakshman, de, dos passatempos do Sr. Rama. Ali tem um templo do Sr. Lakshman, mas é um templo privado, então você não pode dormir lá, se você faz a peregrinação a pé. Maharaj explicou que nós, o mais auspicioso é fazer toda essa peregrinação a pé, sem voltar nunca para trás, dormindo pelos templos. Então Maharaj foi convidado a dormir lá, mesmo sendo um templo privado. Ele ficou perto do portão ali de noite, então, ele fez o parikrama e prestou reverências para as deidades desse templo e ali tem um mercado onde você pode comer frutas ou encontrar frutas e verduras. Desse ponto, Maharaj conta que ele já repousou ali de noite no Lakshmanji Mandir. Mandir quer dizer templo. É um templo imenso na cidade de Dig, e ali existe um palácio real de Bharatpur Maharaj, que era um rei santo. Então, se você quiser ver esse seu palácio, você pode ir durante um ou dois quilômetros, você tem que sair da, do caminho e encontrar esse palácio, tem um lago maravilhoso lá. Ele era um grande Vaishnava. Ele fez muitos templos, construiu muitos templos, então se você quiser, você pode uh, ir lá tomar o Darshan desse palácio, desse rei que era um grande Vaishnava. então depois dali tem um, existe um forte, os fortes são esses lugares, essas fortalezas, que, não, no qual você se protege dos inimigos, e pelo buraco você, da parede do forte, da muralha do forte, você pode colocar a sua arma e atirar no seu inimigo, não é? Em volta desse forte existe um fosso. Tem água para todos os lados ali. Assim que os inimigos não podem correr e entrar, porque existe um, um cânion, um buraco cheio de água. Você precisa atravessar a água. Você tem que procurar o portão. O portão é secreto. O portão de uma fortaleza. Então, os inimigos que atacam a fortaleza, eles se colocam numa posição delicada, porque é difícil invadir uma fortaleza. Muito bem. Ali existe esse forte que foi realizado pelo rei Bharat, de Bharatpur. Bharat, Bharat, Bharat. Então você volta depois para o caminho, e vai de novo até o Lakshman Mandir, até dig. Então daquele ponto, o parikrama continua pela esquerda. E lá, ah, você, toma, você vai para a esquerda para ver o palácio, depois você volta. E agora você volta para a estrada principal até o Lakshmanji Temple. Pela, pela parte de trás você caminha por uma outra estrada. E você vai até Kamavan. Kama é um lugar muito grande, não é uma, uma vilinha. E lá você vai encontrar o famoso Krishna Kunda. E em você, vai, você ali acontece um passatempo importante. Krishna decora esse lugar cheio de lagos, flores e, e árvores de frutos. Krishna ali uh, fazia passatempos com as golpes Ele distribuía amor e afeto para as golpes nesse lugar. Então, e de lá você continua. Você encontra o antiquíssimo Krishna Kunda. É um lago onde Krishna levava as vacas a beber água. As vacas entravam ali e tomavam banho nesse lago, as vacas do próprio Krishna. Então ninguém vai, por exemplo, para essa localidade. Tem um templo pequeno ali. Na verdade, um templo grande, perdão. Ah, ah, então, a área é grande, o templo não é. É de uma outra sampradaya, não é da Gaudiya amada sampradaya. Talvez seja da Nimbarka sampradaya, a Maharaj não tem certeza. E ali eles têm um campo muito grande, um campus muito grande, um parque em volta do templo e a área é muito grande e existe um muro muito grande e um portão ali. E eu fico ali. Na Hanuman Mandir, um templo do Senhor Hanuman, eu coloco meu, meu, meu colchão ali e deito ali, e meu colchonete ali e deito ali. E eles permitem que a gente faça algum chapate ali. Ali existem muitos sados. Hoje em dia tem um Baba lá que é da Orissa. Ele é um Oriababa. Baba. Oria é quem nasce na Orissa. A mesma, o mesmo estado onde fica Jagannatha Puri. Então, de manhã, do lado oposto do portão desse templo, existe um crematório. E se você tem alguma fraqueza, você vai ficar com medo ali, porque os corpos vão ali ser cremados. E ali está cheio de fantasmas, existem possibilidade de encontrar muitos fantasmas. Se você tem sensibilidade em relação a fantasmas, você não pode ficar lá. E ali eles queimam corpos mortos. Se você tem força, de, o seu bhajan não é forte, você pode ficar lá. Caso contrário, os fantasmas podem vir te é, incomodar. Então, dali você deve continuar. E se você continuar, você vai fazer uma curva para ir até o, um lago chamado Nayan Naya Sarovar. Então existem sarovas muito importantes como Prema Sarovar, Nayan Sarovar, são sar, eh, lagos, Sarovar quer dizer lago. Então, e ali tem um outro templo, um templo antigo, da Nimbarka Sampradaya, é um, é um templo, um templo do Senhor Narashimha. Então tem uma deidade do Senhor Nishimha ali. E ali não tem lugares para dormir. Você tem que ficar ali. Tem uma varanda pequena perto do Senhor Nishima, você pode ficar ali, mas ali pode vir cobra. É aberto, é externo tem barro, tem, tem terra por ali se você quiser você pode dormir ali eu fiquei ali, disse Shambhava. a água lá é muito doce muito saborosa e de lá nós vamos para Adi você pode ir até Adi é um caminho longo e de Adribadri você volta para a estrada principal e continua caminhando por 12 ou 15 quilômetros por ali e finalmente você se aproxima de Badrinata. então Maharaja está descrevendo todos os passos dos parikramas que nós faremos provavelmente nas vidas futuras porque ali é cheio de pedras e árvores e galhos, não é fácil atravessar ali. Então, é bom que nós ouçamos o que Maharaj está dizendo agora para que nossas almas se preparem para ir, por exemplo, nesse outro templo, nesse lugar que Maharaj está dizendo, onde eles são Vrajavasis puros que cozinham e distribuem é, chapati para os sados que caminham por ali. Todos os anos, eu não passo todos os anos por ali. Não é todos os anos que eles distribuem o chapati ali. E ali você tem que subir uma montanha para atravessar e um caminho todo tortuoso. E você continua caminhando, descalço. O Maharaja explica que o parikrama se faz descalço. Então, entre um... Uh, pelo aquele caminho tem muitos templos de um lado e do outro, à direita e à esquerda. E dessa localidade nós continuamos e vamos até Badrinarayan. É. Maharaj explicou o que? Quando Nanda Maharaj, quando o pai de Krishna, decide ir, sair, peregrinar pela Índia, e diz isso a seu filho meu, Lala, Lala, meu filho. Eu, quero, eu, vou, eu vou fazer peregrinação, eu estou ficando velho. Quando que eu vou? É melhor eu ir agora." Krishna diz, por quê? Porque eu estou ficando velho, filho. Olha, todos os lugares de peregrinação já estão aqui. Cristina responde por que, que você vai se abalar e ir de um lugar para o outro? Todos os locais sagrados já estão aqui. Ah, é? Diz, diz Nanda. Sim, eu posso mostrar para você. Por que que você vai sair daqui? Eu posso te mostrar, todos os lugares de peregrinação sagrada estão aqui. Vem comigo. E o Senhor Supremo vai mostrar que todos os locais sagrados se manifestam em Vrindavana, Parananda Baba. Então existem expansões dos, das montanhas, dos lagos, tudo está presente em Vrindavana. Todas essas localidades sagradas, elas estão manifestadas secretamente em Vrindavana. Você encontra Haridwar, todos esses lugares dos Himalaias também tem uma, uma, como uma expansão, uma, uma presença no Dhamma Sagrado de Vrindavana. É maravilhoso ali, de uma beleza extraordinária. Eu gosto de me perder na beleza da natureza dali. Eu olho e fico impressionado com a beleza dessa região. Tudo ali é tudo verde, cheio de colinas, e nós caminhamos por ali com um coração feliz, desfrutando do parícrama. Nós não estamos desfrutando da matéria. E ali eu nunca estou cansado. Ah, estou cansado, estou com dor no pé, dor na perna. Nós temos que fazer o parícrama com todo entusiasmo. Para que se cansar ali? Krishna nos dá tudo, ele nos dá vitaminas e minerais. <risos> para que a gente faça o parikrama. Então, de lá, nós continuamos. E nós vamos encontrar uma, uma, um templo de Yogamaya. Então, essa yoga maya você pode tomar, prestar reverências para ela, e, e até Bhadri Narayan Ki Jaiho. Então existe uma montanha alta ali. Você tem que subir lá em cima. E lá existe essa deidade de Badrinarayan Bhagavan com os seus quatro braços e Udava à esquerda e Ganapati, e uh, Ganapati é, é Ganesha, do outro lado. E tem Lakshmi lá também no altar e você faz o parikrama do templo. Às vezes eu já dormi lá nessa, nessa varanda. Tem uma varanda no templo lá em cima. Ou eu já dormi lá embaixo também. Muitos sábios dormem ali. Mas ali não tem banheiro, não tem nada. Você tem que sair do templo até a urina. Não é que você vai ali fazer xixi perto. Não, você tem que ir lá longe. Você tem que descer para fora do templo, ali tudo é proibido, porque ali é tudo sagrado. Às vezes você tem que acordar às duas da manhã, se você precisar ir no banheiro, é. não tem um banheiro do lado ali para você ir fazer xixi. Toma então, cuidado com isso. Você não pode esperar facilidades e confortos materiais dentro de Vrindavana. As pessoas estão tentando construir isso, mas não, não, não funciona. Então, existe um kunda lá, existe um lago lá, o mesmo kunda que existe em Badrinarayan. Então, ali tem uma goxala também, tem uma cozinha grande ali, onde os Vrajavasis fazem chapati, Eles fazem algum dal, oferecem para a deidade de Badrinarayan, e muitos sados tomam prachada ali. Ali, todos que chegam ali recebem a prachada, não só os sadus. e Mas eles estão tentando fazer sado seva. Eles fazem chapati para todos os peregrinos santos que vão por ali. Ele deve fazer uns 500 chapatis, Você não consegue fazer dois? Ai, Maharaj, não tenho tempo de fazer chapati. É melhor comprar aveia. Eu não vou cozinhar. Como vocês são preguiçosos mas lá eles fazem 500 chapates por dia. Não, não, eu falei 500, não. Quando o um parikrama, quando o Parikrama está acontecendo no mês de Kartika, às vezes fazem milhares de chapate ali. Ou em outros lugares, porque passam 10 mil pessoas. Se cada um for receber dois chapates, 20 mil chapates não é nada na época do Parikrama. Como é possível? Tudo é possível com Krishna. Aí ali tem um lugar muito bom para ficar. Eu adoro esse lugar, de Maharaj. Se você não tem guia nenhuma, você não encontra. Então todos os tirtas sagrados se manifestam ali, né? Krishna invoca para Vrindavana, Maharaj explicou nas aulas passadas que todos, todos os locais sagrados têm uma personificação e todos eles se manifestam em Vrindavana. Então todos esses locais sagrados, todas essas grandes colinas do Ramayana, do Mahabharata, do Bhagavatam, todas estão ali personificadas em alguma montanha de maneira invisível. Então existe até o lugar onde Rivurishi Rishi, rishi uh, fazia bhajana lá. Era um rishi, um Muni extremamente austero, um yogi muito importante. Então um dia Radharani pede para Krishna. Ele fala, Pritam, você pode uh, receber misericórdia desse Rivu rishi? Ele não está interessado, Krishna ele, porque ele fica olhando para mim por dentro do coração dele. Mas Radharani quer receber a misericórdia dele. Então eu queria falar com ele, diz Radharani para Krishna. Então, Rivoorish, se você gritar lá, se você gritar, Rivo, lá você ouve o eco. Rivo, Rivo, Rivo, Rivo. rivo, rivo. As pessoas fazem assim nesse lugar. Ali ele cantava os santos nomes e adorava a Krishna. Então ali você tem que subir. Badrinarayan fica desse lado e depois tem uma outra montanha ali. Então ali é cheio de espinhos. Você põe o pé e ah, ah, encosta e é feio, de, cheio de espinho. Se você tiver sorte, você pode evitar os espinhos e continuar e visitar essa localidade de Rivurishi. E lá de cima você vai ver todas essas colinas, todos esses locais sagrados que estão manifestados ali. Você pode encontrar um lugar muito importante descrito no Bhagavatam, Harinkoi. Harinkoi significa que tem um buraco entre as montanhas e ali as gopis procuram Krishna ali. No Gopigita está descrito esse passatempo. Ai, lembra? É ali que elas procuram Krishna quando Krishna desaparece da dança de raça. Todos as gopis procuram Krishna ali. Então eles vêm que hum, uma corsa aparece ali, e parece uma, uma corça, parece que esse animal está indiferente, ele tem os olhos lindos e eles perguntam para ele, você viu Krishna? Por acaso você viu Krishna? Você pode dizer para que lado ele foi? Eles falam com essa corsa e a corça diz, o Krishna foi para esse lado. E ali é um lugar, uma planície que fica entre, entre, dois rios, entre duas montanhas. Ele ali tem uma floresta onde os gopis procuram Krishna sem parar. Então esse local, por isso, é muito importante. Então você vai encontrar o Gangotri. Então existe até a fonte do Ganges ali em Vrindavana, manifestada ali. Ram, então todos esses pontos sagrados da Índia estão manifestados ali. E aconteceu uma espécie de milagre lá 25 anos atrás. Da montanha surgiu leite, brotou leite ali. Da montanha, dessa montanha, onde era ali o Gangotri, jorrou leite. Todos os sados de Vrindavana foram até lá. Foram convidados a ver, olha, e o leite brotava da terra. No Radakunda já aconteceu isso também de aparecer leite dentro do Radakunda. Nenhum cientista pode explicar de onde vem leite ali. E no Radakunda, no Radakunda também todos os tirtas, todos os lagos sagrados, todos os rios sagrados da Índia se manifestam. Maharaj contou duas aulas atrás que Krishna invoca todos os rios sagrados. E eles se manifestam em suas formas divinas ali para servir a da Krishna. Como é possível que eh, o leite jorre ali do chão, os sados todos foram lá, na Índia. Todos os sados de Vrindavana ficaram sabendo e correram até lá. São coisas que são acima da nossa interpretação lógica. Você não consegue respostas com a lógica. Vishnu Naraya não faz esses passatempos, esse tipo de... Eh, de excelência, de, de, de, de, de milagre estranho, de, de truques, de magia, isso tudo está ligado aos passatempos de Krishna, não de nenhum outro avatar. E você sente um prazer interno ali, um prazer transcendental quando você está ali. Não é um prazer, um prazer material. Eu não quero ir embora daqui, você sente. Maharaj diz que quando ele vai lá, ele não quer ir embora de lá. Ele fica cantando os santos nomes de um lado para o outro, como um louco ali. Às vezes, na época de Kártika começa a ficar frio. Você não pode carregar muito cobertor quando você sai, não? Nós estamos carregando com alguma maletinha, com uma sacolinha. Como é que você vai carregar? Você tem que correr e ir de um lugar para o outro? Como é que você vai caminhar rápido? A gente viaja com uma linha. Então você tem que ter uma resistência, uma tolerância ali fantástica. Porque você às vezes fica sem água, com muita água, com calor, com frio. E é assim que os sados fazem o Parikrama Maharaj. está tendo a generosidade de nos contar como é o verdadeiro Parikrama dos Sados que estão na posição dele. Então, se você chega lá de noite e olhar lá de cima, especialmente de noite, quando você fica em cima dessa montanha e observa todo esse lugar, todo esse vale, parece um sonho, com a lua cheia. Se você fica lá em cima, sob a luz da lua, você pensa que você está dentro de um sonho. Tem um silêncio incrível. Não tem som vindo de lugar nenhum. É tão sem som que você pensa que você está ficando surdo. Que o timpo não vai rachar, que vai furar, de tão silêncio que fica ali. Aqui, dentro do tímpano não tem uma, uma proteção. Né? Você pensa, dá a impressão que a proteção do tímpano não vai furar. Se você não tem. É, Luxúria, você pode desfrutar de lá, Mas se você ainda tem luxúria, você não gosta de ficar ali, é automático. Se você tem luxúria, você não desfruta de lá, se você não tem luxúria, você gosta de ir para lá. Se você está livre de, de, de luxúria, de desejo material, você se sente livre lá, você pode contemplar tudo, eu estou sozinho aqui no mundo material, você se sente ali, só Krishna está conosco ali, mais ninguém. E esse sentimento de solidão que você sente ali é muito importante. Aquilo que você ouve aqui no Harikata, lá você enxerga. Todo Tatva que você estuda aqui, se você vai num lugar como esse, sem luxúria, você vê o Tatva todo em volta de você. Você enxerga a verdade ali. Então, de lá, de manhã você tem que proceder. Você não pode ficar dois meses ali, né? Então, se você, não pode, se você ficar em todos os lugares e dormir dois, três dias em cada lugar, quanto tempo você leva para fazer o parígrama? Então, você continua, não é? Então, de lá você desce, de Padre Narayan, do templo de Narayana presta reverências, participa do Arati de manhã. Quando o Arati acaba, eu faço um parígrama do templo, já cantei meus mantras de manhã e o Harinama eu continuo cantando durante o caminho. Isso não é um problema. Mas eu leio os estôteras de manhã cedo ali no templo, antes do Harate. Então, de lá você caminha mais, um, um pedaço muito longo, passando por uma vila atrás da outra. Você passa pelo centro de várias vilinhas que tem ali. Você caminha muito ali. Quilômetros e quilômetros. E depois disso você vai para Pachupá. Pachupá é o nome dessa é é vila. E o templo que tem lá tem uma montanha lá em cima e o templo está lá em cima. Então, se você vem de Badrinaray em direção de Pachupá, você vai na direção de Kedarnata. E agora você vai na direção de Kedarnath. essa é uma distância longa. Se você tiver força, você vai, senão você não consegue ir, porque você tem que caminhar o dia inteiro ali, embaixo do sol. Não é fácil ir lá, não e Depois disso, eu visito esse lugar. As pessoas eles acham que Pashupati é Mahadeva, essa Deidade. Sim, tem uma deidade de Mahadeva lá, mas Pashupati significa... Então existe uma deidade do senhor Vishnu chamado Pashupatinata no, no Nepal, que seja a mesma deidade, Maharaj diz. As pessoas dizem que seja a mesma deidade que está no Nepal. Então numa vila que tem lá tem um lindo Mahadeva. Tem uma linda deidade do Senhor Shiva. E eu arranjo água e leite e dou para ele. E ali tem um sado da Uriya. Ele me conhece, ele mora ali. De quando, eu vou lá, quando eu ia para a convidado pelos devotos, eu dava está lá. Ele me conhece. Ele está ali agora. Ele arranja a prachada para mim quando eu vou lá. E de noite eu fico ali com ele. E essa divindade de Mahadeva é muito linda. Você passa a mão nele, ele é todo liso, ele parece feito de vidro. Então, depois daí, você continua e caminha mais um longo, pesado, um longo caminho através dos campos. Não tem caminho, você tem que passar pelos campos. Um campo atrás do outro você vai. Estou falando de uns 15, 20 quilômetros ali, no meio de Badrinarayan até Kedarnatha. E você vai pelo meio do campo. Você pode até dormir no meio do caminho, fazer 12 quilômetros de repousa, mas geralmente os devotos vão de uma vez só. Eles vão até Kedarnata sem parar, geralmente. Esse caminho todo. Então, Kamavan, então você chega em Kamavan, é a floresta, é maior de todas as florestas de Vrindavan. Então, em Kamavan, você vê uma montanha muito, muito alta lá, a longa distância. E lá tem o tempo de Kedarnata. Finalmente, quando você chega lá, vamos supor que você tenha ido rápido, depende de quanto você anda, não? Você pode chegar lá, lá pelo meio-dia, ou mais cedo, ou mais tarde. Eu gosto demais desse lugar de Shambhava. Eu geralmente durmo lá. Um sado está lá. Ele mora lá, ele não tem uma perna. Só tem uma perna. Uns bandidos foram lá uma vez. E eles lutaram ali, eles cortaram, feriram a perna desse Baba, desse Sado. Esse, ele perdeu a perna, ele anda com muletas, ele é um Sado muito duro, mas ele permite que eu cozinhe lá na cozinha. Eu não tomo prachada com eles, porque eles não são Vashnavas, mas eu cozinho ali na cozinha, faço um chapati, faço algum Sabdi. Às vezes você consegue uma batata lá, mas é sem chili, sem, sem tempero. São lugares todos quebrados, não tem nada lá. Então, às vezes, se você quiser cozinhar, eles deixam você cozinhar arroz lá, e lá tem um templo grande. Esse mesmo sado fez um, um templo de Rama Sita Lakshmi Talvez ele seja Dharamanuja Sapradaya. eu não converso muito com ele. Eu estou ocupado com o Senhor Supremo, então eu não converso muito com ele. Então, ali existe um outro templo. O templo principal é o templo de Kedarnata, mas existem outros templos ali. E quando você chega ao Kedarkshetra, você acha um lago enorme, chamado Alakananda. Alakananda. É um lago que tem nos Himalaias, mas tem uma expansão dele ali, uma manifestação desse lago ali. Uma manifestação, não uma expansão. Então, o templo de Kedanata fica na, mão, na colina, mas na cidade tem esse lago. Se você pode levar alguma água lá, você pode pegar água ali e levar. Você pode levar água para alguma deidade, você pode recolher ali. Então, pela misericórdia de Krishna, existe essa cópia, essa manifestação do Alakananda dos Himalaias ali. E ali. É uma coisa milagrosa, tem uma flor específica. É uma, uma flor que. que é especial. Ela chama Dutra. É uma florzinha que ninguém gosta dela. Mas Sankara, o Sr. Shiva gosta dessa flor. A gente, a gente coloca ela na água e leva ela lá em cima para a deidade. Naquele. eu falei, uns 15 dias atrás, não? Falei de um senhor de idade, onde eu ficava em Govardhana. Aqui era o templo dele, mas ele deu esse templo para Devananda Gaudiyanat. E ele me convida. Oh, ah você pode fazer bhajana lá em cima, eu gosto muito de você. Por favor, fale Harikata. Então, Maharaj está falando de um sábio que tem um templo perto de Govardhana. Um dia, a ah, esse sado pediu, Maharaj, me leva com você fazer parikrama. Ele falou, olha, se você me abençoar, eu vou. Aí Maharaj respondeu, mas você está fazendo bhajana antes de mim, como que eu vou abençoar você? Você pode me ajudar, disse esse sado, você pode me levar a fazer parikrama com você. Ele convidou um discípulo dele, um doutor. Então, eu falei, e esse doutor gosta de mim também, é o, é o médico da vila ali, não é um médico importante, é um médico da vila. E ele queria proteger seu guru, porque ele podia ficar doente. E eles dois vêm seguindo o Shambhava. Eles fizeram parikrama, não ficaram doentes, não vomitaram, não tiveram problema, doença nenhuma. Ele fez o parífero comigo, apoiado no bastão, velhinho, aos 80 e tantos anos. E veio atrás de mim, Dishambaba. De eu falei, ok, venha. É, muito bom. Mas quando ele chegou em Kedarnata, ele falou, Ah Maharaj, eu não consigo subir lá em cima, como que eu vou subir nessa montanha inteira? Eu falei, é fácil, parece long, parece alto, eu disse, para ele inspirar ele. Ele falou, olha, tem um caminho, vem por aqui, eu conheço um atalho. Ele não estava pronto para subir lá em cima, como que a gente pode fazer parikrama nessa idade? Eu falei, vem comigo, eu falei para ele. Ele subiu pela escadaria, ai, ai, eu não consigo. Eu falei, oh, é ali, é ali, ó. eu falava, disse Chambaba, estamos chegando. Se você for embora daqui, a gente, você vai se arrepender. É ali. Não Maharaja não aguenta. Eu falei, te ajudo, vem. Eu ajudei ele. E, finalmente, ele chegou no último degrau. Não estava o tempo de queda-nada. Ele deitou quando chegou ali. <risos> em cima da montanha. Então, mas eu estava lá para ajudar ele de Shambhava e ele conseguiu receber o Darshana, dessa Deidade de Kedarnath. Ali é tão alto que você vê toda a Vindavana, toda a floresta de Kamavana. É altíssimo lá. Então, ali tem uma caverna muito pequena, você tem que entrar agachado, é um buraco assim na pedra, você tem que entrar agachado, aí você pode dar água para o senhor Shiva ali, e depois você adora ele ali e sai, e você tem que agachadinho e ir pelo outro portão que tem, um para entrar, outro para sair, a Deidade está dentro da pedra, eu gosto de ficar lá um tempo longo, porque eu gosto muito de lá, eu sinto nessa montanha, tem uma pedra lá, eu sento lá e fico olhando. Ah, que lindo. E eu me perco ali. Quem eu sou? <risos> então, ali do lado tem uma mandir de, de Devi, de Maya. E de lá você vai ter que descer. Mas eu não gosto de descer. Eu fico lá um tempão, desmaiar. Eu não desço. Eu fico um dia e meio lá, mais ou menos. No um dia que eu vou, eu chego meio-dia, então eu durmo. No um dia inteiro eu fico ali. É, aquele lugar é muito lindo, eu amo lá, de Shambhava. Eu fico lá em cima duas, três vezes para tomar o darshan. Os sadhus ali fazem festivais, fazem ali nos campos. Então agora, a próxima etapa dessa, do Parikrama, dali fica a 20 km. Hoje nós vamos parar por aqui, porque de lá você chega até onde tem as pegadas de Krishna derretidas na pedra. Para não falar coisa demais hoje, eu vou parar. Esse lugar, esses lugares todos você tem que tentar enxergar com a sua mente. E lá você deve tomar a prachada ali. E lá você vai até Kamavan. Onde tem o Bhimalakundar. Muito bem. Não vamos explicar tudo isso hoje, nós vamos falar desses lugares amanhã. Então, Maharaj vai explicar esses lugares amanhã. Bagavatei, da deita mana. Vai chamar, mane, pra